Kiff long well, I appreciate it I'm in a good mood You can go, but don't screw up again. Valor. Se liga vacilão, por sua tática chegou Se visto na favela e que me Desafiando a morte, sorrindo, um valor Vaca na caveira, impõe o seu valor se ligou a vacilão, vacilão, força tática chegou Se ligou na favela, rir, equipe do terror de Desafiando da morte, a morte, sorrindo um o quadro A procura de ladrão, cabeça pra fora A caça começou, vamos lá, é agora Graduado na frente, planejando a ação Motorista queimando pneu do blazão Terceiro homem, regulando quem passa Ganhando a fita em qualquer ameaça Vagabundo não falou Força tática chegou, corre aí se liga, ladrão, seu lugar é na prisão Falou Billy, o homem do taticão Com a boina no olho, metade da visão Correndo sozinho atrás de ladrão Tiro pro alto, não existe irmão Sete podem me julgar, mas cês não levam meu caixão Conduta de patrulha, comando, incursão Trova de elite pra cumprir qualquer missão Tá coral, pelotão de infantaria nossa missão é apoiar as companhias. Sirica e tá pedindo com acerta? Prioridade mão, não tem conversa. Então vamos lá, não interessa o lugar. O motor seis caneco agora vai roncar. Ainda queriam comprar o um duplo. Isso é piada mano, carro de vovôs, é por mim o um que vê vai se arrepiar Não é preciso medo, basta apenas respeitar, se tem brevidade pede pro Copom Chamar o Taticão em alto e bom som, é tropa de elite cumprindo sua missão Invadindo a favela e prendendo o ladrão, o brasão do 21 é a nossa bandeira Por isso sou chamado de faca na caveira, faca na caveira, impõe o então, seu valor se liga, vacilão, força tática chegou. Sinistro na favela, equipe do terror. Desafiando a morte, sorrindo o um quadro. Baca na caveira, impõe o seu valor. Se liga, vacilão, força tática chegou. Sinistro na favela, equipe do terror. Desafiando a morte, sorrindo o um quadro. É hora de papo. O veículo, caso ele vá de outro querer vindo, não acalme, aí, isso? que isso? O O O que O que Bom, só para reiterar a placa aí, EcoFont Uniforme 7339. Recebe a é reiterada da rede, veículo caráter de roubo, veículo caráter de roubo, pela. O ator Rubens Robins, Volkswagen 50, roubado aí no Master para EcoFont Cinco, Número de meio sem ocorrência, você não vai ser uma Uma aventura da segunda companhia. stop you again and you are going down Hey man what's shaking we're gonna need some world class bitches for Morgan Chester